Sou eu, andando livremente Feliz até um presente que eu Havia supostamente ganhado na Irmandade O que eu não esperava é que era uma Trap, uma tentativa de Acabar comigo na Irmandade E vocês me conhecem né, eu não deixo Nada barato, então além de me Vingar, eu vou atrás de Declarar uma guerra no Minecraft Irmandade, então se você gostou e quer Saber como isso vai rolar, se inscreve E vê o vídeo até o final que tá muito bom E deixa eu gostei, mano do céu Make trap. Desde que fizeram aquela trollagem se é que chama isso de trollagem Aqui na minha casa deixando tudo verde mano. Tô sentindo que eu tô, que tô morando pântano do Shrek mano. O mínimo que a gente devia fazer pra começar o dia bem hoje É arrumar a nossa casa v -v Vamos deixar tudo roxo de novo A questão é, eu tenho muitos baús Será que a pessoa que me trollou Por algum motivo guardou as coisas no local certo? É, mas pelo que tá dando a entender Eu acho que não, cara eu já tô olhando aqui todos os baús e eu não tô achando os meus itens Bom, só resta duas possibilidades Uma, algum baú aqui em em cima é tem não e a outra é essa pessoa saber do meu esconderijo e ela tem colocado aqui embaixo é não bom resta uma possibilidade que tá no meu telhado Ai, tá, tem um buraco no meu telhado. Porém, os meus itens não. Pera, não tá em volta de casa? É, acho que não. Me trollaram legal. Aliás, bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Eu tô bom. Amanhã começa o mês Lajota. Sim, finalmente dois vídeos por dia no canal do Lajota. Sem mais spoilers, vejo vocês amanhã com esse tipo de coisa. Acredito eu que não nos cessam muitas escolhas, então uh, eu vou vir dormir. meca cola aí, vamos dormir? Bangaroto, bom, bangaroto. Bom, bom, vamos sair então em busca de recuperar os itens pra poder arrumar nossa casa. Na realidade, essa missão é mais fácil do que parece. Eu basicamente vou precisar achar uma daquelas flor vermelha de dois andares, no caso de dois blocos de altura. Aí, com o lápis azul, que ou essa planta aqui que vamos simbolizá-la de azul, vamos fazer o corante azul com a vermelha de dois andares. Vamos fazer o vermelho e com a junção dos dois, teremos o roxo e vamos poder fazer a nossa casa. Então, missão dada é missão cumprida. Ali, ó, primeiro objetivo avistado, flor vermelha de dois andares. Pegar duas só para garantir, né? Agora, achar uma caverna para pegar lápis azul. Bom, já que a gente tem que pegar vários lápis para a missão, eu vou pegar tudo com toque suave. Aí depois eu posso comparar quantos que eles vão virar quando a gente quebrar com fortuna 3. Eu vou tentar pegar 30 lápis azul normal assim. Ó, oh, tá complicado. No começo achei um monte, mas agora eu tô achando nenhum. Atenção, lápis lazuli, apareça. Opa, boa tarde. Mano, eu vou. Eu vou. Ah! Mano, eu vou usar o meu arco nele. <risos> para quem não tá ligado, é, é, essa besta de fogo é difícil que mata com duas flechadas. Foi uma coisa que eu fiz no último vídeo. Olha, valeu a pena. Achamos o lápis azul aqui. Tá bom, temos 19. E tem alguma aranha fazendo barulho aqui do meu lado. Ah, oi, boa tarde. Tá, eu acho que 19 já vai ser o suficiente. Vai, Vamos para casa que eu ganho mais. Prontinho. Que aquilo Siga. daqui a pouco eu vejo. Daqui a pouco eu vejo isso. Tem alguma coisa ali. Será que é para mim? Eu acho que é para mim, já que tá na frente de casa, né? Mas agora eu preciso terminar esse negócio que é mais importante. Por sinal, daqui a pouco o Pedro vai vir falar comigo. Ele vai se fazer de bobo, mas ele já deixou claro que ele quer encantar um machado. Ele falou assim, eu oh, queria encantar um machado. Então eu acho que ele vai querer encantar um machado. Boa tarde, enfim, temos lápis azul. agora não temos osso. Temos dois, uh, tem mais osso aqui, boa. Agora vamos fazer essas flor vermelhas aqui se duplicar para a gente ter corante. Ah, é fácil, ó, é só colocar um montão de farinha de osso na planta. Toda vez que gasta uma farinha, duplica uma plantinha. Ah, menos mal, né? Nem tudo é difícil nessa vida aqui de, de pessoa que tem que reformar a casa de hoje porque alguém sumiu com todos os blocos da minha casa. Uh, foi específico essa, hein? Prontinho, três packs e dois. Agora só pega aqui, ó, pronto. Pronto, fácil. Então agora aqui, ó, a gente vai fazer todos esses lápis lazuli virarem corante e prontinho, corante roxo. Então, missão concluída, corante roxo. Aí, ó. Agora, a gente pega essas lãs brancas aqui de boassa e transforma tudo em roxo. Fácil. Agora a gente vai fazer uns carpetes, vamos fazer logo um montão, né? Melhor sobrar do que faltar. Então, na real, acho que vai faltar. Talvez tem muita coisa para mudar aqui. A minha dúvida é: essa pessoa que trollou minha casa, ela colocou tudo no local certo os carpetes ou foi colocando de forma aleatória? ter que fazer o cimento aqui? Nossa, isso vai dar trabalho. Tá. Agora a gente transforma essas madeiras em tábua. Vamos fazer quatro camas porque eu quero pegar essa cama branca aqui, olha, e guardar para poder usar a roxa. Meqtreff, é é dá, dá licença. Agora sim, tá da hora. Pode ficar tranquilo, Mequetraff. É Agora, peraí, será que... Ah, tem como mudar a cor da coleira do gato? Por favor, fanarts, coleira roxa no Mequetraff. Fanarts, pelo amor de Deus. Que da hora, que da hora, que da hora, que da hora. Mano, eu, eu preciso contar isso para alguém urgente, mano. Não, eu vou até mandar pro pro para Pedro perguntando se ele, quer, se ele quer gravar o negócio do Machado agora. Calma aí, gente. Mano, a qualquer momento, o Pedro deve chegar. LG, LG, LG. Você sei, sei é campainha, Pedro. Eu tenho uma conversa importante. Fala. Primeiramente, tenha um mínimo de educação. Tire os sapatos para entrar na minha casa. Tá. Mínimo de educação, Pedro. Eu vou tirar aqui também. <risos> Tirei. Então, pra, pra, pra, pra, pra, se dirige ao segundo andar. Corra, corra. É importante, Pedro. Qual Segundo andar para que? Mano, eu descobri, Pedro. Mano, a sua visão aqui tá bonita, hein, velho. Não, não é isso. O quê? Qual tá é a cor? Exatamente. Legal, Nossa, mano, perfeito. Mano, tu sabia dessa? Não, cara, eu pensei mano, que, que não dava, velho. Eu, eu, eu tô, caso, eu eu tô eu muito um feliz. Tipo textura, tá? Mano, tá muito mano, mano, fala se não valeu a pena. A melhor cor do mundo. Cara, eu gostei, velho. Mas só que não tava verde? Eu tinha andado aqui por ela esses dias e tinham colocado coisas Acabei verdes, né? de mudar, mano. A, a, a, a, a, a, a algum... Fale, fale uma palavra ofensiva, Pedro, que você me ajude. Mequetrefe. Não, mequetrefe é o nome do gato. <risos> ah, é, né? É o um não mequetrefe. Algum tralha, algum tralha transformou minha casa oh. no pântano do Shrek, cara. Eu arrumei. <risos> Ah, pode crer, mano. Mas me dá uma machada, eu preciso desse machado. Eu, eu, eu, eu pra essa bancada de encantamento, não, não dou machado de diamante. Me passa o seu machado, a gente encanta. Ah, velho, eu vou ter que fazer um machado novo, esse machado já tá encantado. Quer desencantar ele? Quero, vai lá. Então, tá, olha, tô... desencanta esse machado pra mim. Você tem XP, não tem? Não, cola aí, cola aí. Pedro, que você tem que entender que eu acabei de gastar toda a minha experiência. Por quê? Por que, que você gastou toda a experiência? Não foi foi mentira, eu só falei. Não, não, usa ali, vai, vai lá. Pera aí, você trouxe o ah, pagamento? Trouxe. Cadê? É... Da... Não tem quanto que você vai me cobrar sobre o serviço? Você vai precisar desencantar o seu machado e encantar ele novamente, né? É, mas pô, o desencantar é a coisa mais barata que tem, né? Você não devia cobrar nada por desencantar. Ah, engraçado que você veio aqui para fazer isso, né? Mas ah, você não é dono das dessas mesas aqui, desses trens aqui. Mas você tem uma? Tenho, é só craftar. Agora tá, o mês de encantamento tá, eu não posso craftar. Tá, tá, tá, tá, Pedro, que eu fazendo para você, tá bom? Ah. De dez diamantes. Tá bom, então vai fazendo isso aí para mim. Encanta o meu machado aí legal e eu vou trazer os diamantes para você. <risos> <risos> Todo mundo cai nessa. Ah, não! <risos> <risos> eu não vou me subir até isso, LG. Ah, não. Tchau, tchau. Mano, nem acredito que ele aceitou 10 diamantes. Qual o sentido disso? Bom, deixa eu pegar a mesa de encantamento enquanto isso, né? Lápis azul ele tem lá embaixo já. E, mano, que rolê aleatório, mano. Essa conversa com o Pedro não teve o mínimo sentido. Vocês viram isso? Aliás, eu, te, eu coloquei minha armadura, né? Que não é muito seguro, não, tá? Eu tava assim aqui porque eu sou meio louco. Enfim, ele já deve estar chegando. Aí ele encanta e vai dar tudo certo. Vamos esperar isso acontecer. Bom, e seguindo o conselho do Pedro que, mano, além de ganhar uma dinheirinho, ele sugeriu fazer uma loja de encantamentos eu tô pensando bastante sobre isso. Só que antes eu preciso mimir para ficar de dia. Já que o a tá ali online, vamos dormir na casa dele para ele achar estranho e ver a reação dele. Eu vou bem na frente dele dormir ali. Calma aí. Que situação, né? Não deu certo, não. Ah, ficou legal assim. Vamos embora. Bom, de qualquer forma, é, querendo ou não, eu não vou abrir a loja agora. Então vamos fazer as outras coisas que a gente tem para fazer, como seguir essas placas estranhas. Siga as placas, tá? Tenho um presente para você. Tá, tá? Eu tenho certeza que é nessa era roxa, né? Em relação à nossa amizade, te dou esse presentão. Espero que você goste do seu grande amigo Um Bolo. Eita, mas eu não tô com fome. Peraí, peraí. Calma aí, Não vou fazer a desfeita. Pronto, agora é só esperar minha vida recuperar, que daí vai gastar toda a minha fome. Praticamente. Carne podre. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Na real, agora que eu vou pensar, não faz muito sentido usar carne podre para regenerar a vida, né? O certo é regenerar lá antes e depois comer carne podre. Então vamos correr um pouco aqui. Tá bom, já não consigo nem correr mais, mano. Eu acho que eu já consigo comer esse bolo todo aqui de presente, né? Então, Harce, muito obrigado pelo bolo. Vamos se alimentar. Que isso? Não, não, não. Não, House, você não fez isso, House. Tô com meio coração. Mano, vai ter volta. Mano, se o House quer me matar dessa forma, se ele quer guerra, ele vai ter guerra. Mano, deixa... Mano, não, não. Pera aí, pera aí. Cadê o Apu? Mano, o Apu é um dos meus aliados. Vamos contar pra ele isso aqui. Apu! Fala. Me segue aqui enquanto a gente conversa. De, de 0 a 10. Qual é o grau de confiabilidade que você tem no House? No House? É. Eu acho que sei lá, uns. Um... Talvez. Se eu te mostrasse isso, como que ficaria o seu grau de confiabilidade? Pera, não é pra mim não, né? Não, era pra mim. Oxi, pera. É, ele fez uma armadilha pra ti? Eu fiquei com um coração. Mano, se eu te falar que ele tinha feito uma trollagem na minha base também, muito tempo atrás. Ah, É. É. Tá, tá, você ajudou muito. Eu, eu, eu te chamei para conversar porque, um, eu confio muito em você. Dois, existia um mundo que não fosse o House, mas agora com essa coisa que você falou, eu já tenho certeza. Foi o House. Então, Apu, você tá de prova aqui das minhas palavras. Eu declaro guerra. Eu vou atrás guerra. de mim. com o House? Ah, não, não ia ser com você. <risos> Ah, só só um transeunte, a gente não tem. Tá bom, tchau, nada. boa tarde, tchau Isso e é aliado na sim, guerra, tá? Tchau. Você não tem escolha. Bom, Make it, como você pode ver, então, eu acredito que não resta em dúvidas para gente que a gente tem que se vingar do house. A questão é como eu posso fazer isso? No momento atual, tem o Apu, o Delete eu e o House no servidor. O Apu tá zanzando pelo telhado dele. Já o House, uh, não tem nada aqui E eu nunca vou mexer com o Jubilu ou com o Jubilu Pra mim não faz sentido, eu sou pai de pet Mas alguma coisa pra me vingar eu tenho que fazer Ei, peraí, o House tá no baú Tá, então realmente aquele baú é a casa do House Ali é um possível local pra eu fazer a vingança com ele Ele tem mais um pet ali, mas como eu falei Com os pets eu não vou mexer Pera, o que ele tem que fazer? Pior que eu, eu não acho que aquele baú seja um bom local Pra fazer a minha vingança contra o House Eu acredito que ele esteja indo pro castelo Deixa eu ver. É, definitivamente ele tá indo pro castelo. Eu tenho uma ideia. Então, já que ele tá trabalhando no castelo, e faz bastante tempo que esse castelo tá aqui. Então eu tenho certeza que ele tá fazendo alguma coisa ali. Vamos ver. Eu, tem alguma... É, tem tá fazendo alguma coisa lá. Eu vou fazer a vingança daquele farol. Afinal, alguém já trollou o farol, então ele tem motivo para ir lá arrumar as coisas. E eu também posso deixar uma placa já que ele deixou uma placa para mim, porque eu não posso deixar uma placa para ele e aí vai ter a nossa grande armadilha. Tá, vamos arrumar isso, vamos arrumar isso. E bom, para nossa vingança, eu já tenho algumas coisas planejadas. Assim, se vai funcionar, eu não sei, mas eu já tenho elas em mente. Algumas, né, no caso, a primeira parte é eu vou ter que cair na trap de novo. A parte boa é que eu sei que eu não morro mais, né? Não, e ele pensou em tudo. Ele colocou até as pancadas de trabalho pra caso que se colocar bloco, não desce. Mas a única coisa que ele não pensou é que eu ia sair vivo dessa. Bom, temos agora o espelho tema pontiagudo com esse simples item aqui que ele usou para tentar me matar, eu vou fazer o mesmo com ele. Porém, o meu não vai falhar. Eu tenho alguns blocos de cogumelo aqui guardado e eu vou utilizar eles para minha vingança, vai ser bem útil. O meu plano é eu vou mandar uma mensagem falando que os pets dele estão em perigo, que definitivamente não vão estar. Eu sou pai de pet, não vou fazer isso. Ele vai vir correndo para casa dele, já vai abrir aqui caindo. Nisso que ele vai abrir correndo, caindo para salvar o pet dele, a Escada não vai existir, só que escada não existir é só a primeira parte do plano. A segunda também é eu tampar aqui tudo mais ainda e ele vai cair. Vai cair lá embaixo e lá vai estar tá a trap. Bom, Jubilu e jubilu, preciso que vocês dois fiquem em segurança. Deixa eu ver se tem alguns laços, alguma coisa assim do tipo, para colocar eles em alguma cerquinha, para não existir um perigo mínimo deles cair, porque eu quero o bem deles. Que nem eu falei, né, eu, eu, eu, eu sou pai de pet. Uh, deixa eu ver aqui. Cara, eu juro que eu tinha. Talvez eu tenha deixado aqui embaixo, eu não sei. Mas eu tenho certeza que eu tinha Eu só tenho que procurar, que eu vou achar Tá, achei aqui Agora a gente precisa prender os porquinhos aqui numa cerca, só para eles ficarem seguros. Para variar aqui, não tem cerca. Eu vou ter que buscar uma cerca. Eu tenho como fazer? Ah, não, vou ter que buscar. Mas a partir daqui, as coisas já acabam começando a ficar um pouco mais fáceis. Porque após prender os porquinhos numa cerca, eles já vão estar em segurança. Aí é dois palitos. Eu começo a cavar o buraco da trap, coloco o espelho tema putiagudo e atrair o house. Tá, deixa eu fazer aqui algumas cercas, porque eu não tô tendo, não. E também eu quero fazer uma. uns alçapão, acho que pode ser útil. Pronto, assim, assim tá bom. Na real, eu tenho um alçapão bem melhor aqui, ó, que é o da. Que é o da que ele é transparente, então vai servir melhor. Pronto, vamos lá. Aos poucos, a nossa vingança vai se formando. E eu tô bem animadinho para ela. E agora que eu tô parando pra pensar, o House tá com a armadura encantada. E eu não lembro dele ter pedido para encantar aquela armadura, não. Porque a armadura que ele encantou comigo, ele entregou pro Foca. Então, existe um mundo que o House tá encantando itens legalmente também. Jubilou aqui, Jubileu aqui. Ó, fiquem nessa área aí que é mais seguro, tá bom, gente? Bom, o meu único medo é deles caírem na trap. Então, para não existir um mundo que eles possam cair na trap. Eu vou fazer assim com usar os sapões. No final eu faço assim, tá ligado? E se o House quiser ir volta esse escarpete, ele pode pegar aqui facinho. Agora, para minha segurança, né? Eu vou quebrar essas escadas já. E depois eu tenho que me esconder aqui, né? Hum. Pera, deixa eu pensar nisso aqui. Ó, eu vou quebrar esse teto aqui para ter um espaço de saída. E por enquanto eu vou tampar aqui. É, é, vai funcionar. Agora eu tenho que pegar esse carpete aqui, nada a ver, colocar para cá e cavar o buraco. Bom, eu preciso que essa trap funcione muito bem. Então, para começo de conversa, tem que tampar essas águas aqui e cavar uma dia que eu acho mais do que necessária para isso tudo. A segunda parte desse plano é simplesmente colocar bancada de trabalho em tudo, assim como ele fez comigo, para ele não poder colocar nenhum tipo de bloco para se salvar. A parte boa é que a gente tem uma quantidade com praticamente infinita de madeira, graças a nossos últimos projetos. Então, mano, não falta madeira. Acho que não tem como sobreviver, né? Vamos fazer mais um pouquinho. Tá, agora a gente precisa preencher tudo isso aqui com bancada de trabalho. Peraí, na real, deixa eu deixar uma água aqui, já que por enquanto sou só eu, né? Por segurança, né? Por agora eu tampo aqui e saio por aqui. Boa, uma tralhas fora aqui mesmo. Na realidade, eu não vou fazer bancada de trabalho, porque bancada de trabalho deixa uma falha gigantesca que ele mesmo deixou naquela armadilha que ele fez para mim, que é o seguinte. Ele pode simplesmente Vim aqui e botar água, mas eu sei um jeito de burlar isso. É um pouquinho trabalhoso? É, mas vai valer a pena no final. <risos> Digamos que eu sei um bloco que se a gente colocar o shift e clicar com o direito, a água vai bugar na parede. Acho que essa água na escada já mostrou para vocês, né? Tá, eu fiz uma quantidade legal de escadas e agora eu vou fazer uma quantidade legal de botão. Porque assim, a escada vai impedir que coloque água e o botão que coloque bloco. Basicamente, até onde eu sei, não vai ter nenhum método para ele se safar disso. Quer dizer, sempre pode existir, mas não vai dar tempo dele pensar. Agora a gente quebra aqui. Cai lá na água. E agora a gente vai começar a colocar a escada em tudo. Mas a escada vai ficar assim ao contrário para ficar mais difícil ainda de entender. Daí, olhando desse ângulo, parece que é uma parede normal. E ele não vai entender porque ele não consegue colocar bloco. Bom, acho que vocês entenderam meu plano, né? Agora deixa eu terminar de colocar isso aqui em prática, que vai dar certo. Ficam vendo. Pronto. Temos aqui basicamente umas, uns 20 botões e tudo isso daqui, ó, até essa altura, só de escada para enganar. Para vocês terem ideia, isso aqui foi eu ter uma trabalheira para até eu conseguir remover uma água extra que tinha aqui. Pronto, 4 de altura de espirotema pontiagudo. E bom, para caso alguém tenha dúvidas, deixa eu desligar o brilho do jogo aqui. É isso que a pessoa vai esperar quando vê. E só quando ela chegar lá no fim, ela vai sentir a morte chegando de perto. Bom, eu acredito que vai funcionar. Agora, por minha segurança, eu vou tampar aqui, vou subir ali. Vou arrumar umas coisinhas aqui vou deixar uma placa para o House. Beleza, eu separei algumas placas. O House tá na casa do baú? Onde o House está? Ah, ele está ali na casa do baú. Eu acho que ele está parado. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar as placas na frente do castelo ali, porque eu sei que ele está trabalhando nesse castelo. Então daqui a pouco ele vai aparecer aqui. O problema é eu preciso colocar alguma coisa para deixar o House louco e vir até a nossa armadilha. Se você gosta tanto dos seus porquinhos, por que deixou eu roubar eles? Mano, é uma mensagem que não deixa nada claro, a única coisa que fica porquinhos e roubar. O House vai ficar louco quando vê essa mensagem. E a primeira coisa que ele vai fazer vai ser correr pra cá. A trapdoor vai estar tá fechada, ele vai cair aqui e vai ser GG para nós. Aí depois que eu derrotar ele, eu já pulo lá para pegar os itens. É, deixa eu até separar o um espaço no meu inventário. Vou pegar outra sua box tem que ser rápido antes que ele venha. Já que ele tentou me matar, eu estou declarando guerra. Eu tenho duas coisas em mente. Uma, se a armadura dele for ilegal, eu vou confiscar por conta da minha habilidade de encantador. E se ele tiver alguma habilidade, eu vou pegar para mim por enquanto. Tá, então primeiro de tudo, eu preciso de uma chucar box. Essa aqui não tá vazia, mas vai servir. Tudo que era inútil, eu já tirei do meu inventário. Vou levar essa choker box, né? Porque querendo ou não, são os meus itens, na real. Assim. E agora tudo que eu pegar nessa área aqui, eu sei que é dele. Tá, a qualquer momento ele já deve vir. Vamos logo, que a gente não pode perder tempo dessa situação agora. Entra aqui. Fecha aqui. Quebra. Quebra. Quebra e tampa para ele não poder escapar. Agora a gente só precisa esperar. Gente, eu aumentei o som do meu Minecraft aqui e eu já escutei um barulho. Eu acho que o House pode estar chegando. Eu não, sei se eu, eu não sei se eu tampo aqui ou não o House ali. Não, não vou mexer nada. Vou mexer nada. Tá na hora da minha vingança. Vai dar tudo certo. Boa, vai, vai, vai. Eu só preciso que ele caia direto. Só preciso que ele caia direto. Foi, foi. E o vingança. Perfeita. então passa as camas para ele não renascer aqui, né? Agora eu vou entrar no Macau com ele. Não, na real, primeiro eu até posso chamar ele para o Macau, mas antes deixa eu ver o que ele tem aqui para ver se tem alguma coisa do meu interesse. Deixa eu quebrar isso aqui. Proteção três, durabilidade, proteção 4. Essa pá parece legítima. Essa picareta também, esse machado também. Agora, essa armadura definitivamente foi feita numa mesa de encantamentos ilegal. Porém, ele não dropou habilidade. Bom, vamos entrar no Macau com ele. Bom, como eu falei, essa armadura vem comigo. Então, todo o resto é seu. House. Esses daqui que são os ilegais. Vem comigo, já que você não tem nenhuma habilidade. Oxi, você não achou é, legal é. aquela trap que você fez para me matar? Você queria guerra? Você vai ter guerra, House. Guerra? Do que você está falando? Você não tentou me matar? Meu Deus, LG. O que, que você quer, cara? Você vai Isso por é por ter tentado me matar e me roubar. Eu sei de toda a verdade. Eu e os caras, só porque eu encantei a sua ferramenta, cara? Não, é porque você tentou me matar. Mas bom saber que você confirmou esse crime também.